Fala galera, beleza? Eu sou noite. eu tô roupa. Odeio ficar louco, Mas eu tô eu E hoje eu vou reagir a um vídeo a uns vídeos antigos meus. Quando eu vou. Quando. Quando. Já volto. Então galera, eu voltei aqui. É. Tá aqui No né? 101: aqui ó. Meu canal. A gente vai entrar aqui no canal, a gente vai ver alguns vídeos. Fala, galera, beleza? Fala, Como é? Fala, galera, Fala, já Fala, vou. vou aí. Então, galera, voltei aqui. Calçando. Massa? Vou ficar surdo aqui agora. Bora. Descer aqui. Nossa, muito bom. Olá galera, você SMR? Eu vou comer gelo. Que? Vou comer o que? Eu vou comer gelo. Já tá escrito no título. Noteburro. Tipo. Eu sigo esse vídeo até o final, galera. Desculpa. Tô desativando. Fala, galera! Cadê? Aqui. Coisa que eu raramente... Fala, galera! Beleza? Eu sou o Nostra, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, hoje eu vou mostrar as que? coisas que eu... Olá galera, beleza? Eu sou o Noz, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, hoje eu vou mostrar as coisas que eu raramente uso. É sério. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar é isso. Um cubo mágico. Mano. Eu, eu tô usando um pouquinho mais cubo mágico. Eu tô sendo sincero aqui. Eu não uso muito isso. Até, até que alguém... Agora eu tô usando mais. Tiro a peça aqui, a cor. Como é que eu vou usar? Bora pro próximo. Bom, é isso daqui. O gel. Eu não uso gel. Não, não uso. É, não, não uso. Só Muito raramente. Muito, muito, muito, muito. Fone de, de ouvido eu nem sei porque tá aqui. Hum, hum. Eu, hum. tipo, não é sempre que eu uso, mas não é raramente, tipo. Eu não uso tantas. Mas essa máscara. Essa máscara aqui eu não uso. Não, não uso. Tô usando agora. Nossa, a cheia de ouro. Bom, esse daqui. Essa é abacaxi. Eu não uso porque ele tá quebrado. Já foi. Esse óculos... Também uso bem difícil, bem, bem raramente. perfume. Bom, Seja vídeo foi curto mais mês pela Razan tchau, Que? Que calma aí. Bom, Seja vídeo foi curto no mês pela tchau, tchau. Que? Que eu disse? Bom, Seja vídeo foi curto no mês pela tchau, tchau. Não entendi, não entendi. Vou aqui no meu canal. Vou pegar o meu primeiro vídeo pra ver. Bora? Bora. Um ano atrás. 18 de março de 2020. Olha. Eu tô em uma Olha. fábrica abandonada. Olha. Olha o título. Olha o... o ofício. O que é, Luca? Olha ali, olha ali! Nossa, tá, tá cortando ali. a internet! Galera, então aqui nessa fábrica abandonada a fábrica <risos> já tá já tá cortando Caramba, mano, essa bicicleta aqui, mano não tem como dar zoom, velho? Cadê? Zoom? Deixa eu eu aqui, já né? achei uma pista, olha aqui ah, Tá vendo aquela bicicleta ali? E agora? É. Tem muitas. Né? Deixa eu colocar no normal. Nossa mãe! Meu. Uma presilha não. e um cachorro. Olha aí. Será que mora alguém nessa casa? É, é isso é que eu tô vendo. Nossa! É a Lorena. Lorena? Essa moto aqui, pra quem não sabe, não tem mais. Era do do cara que trabalhava no avô. Acho que eu é o nome do do do da Lorena Acho que Lorena. é a Lorena Olha gente, tem uma moto ali e tem uma câmera ali ó. o canal da Lorena oh, galera. Oh, galera. Tem um Olha galera Olha É porque eu não sabia mudar o nome do canal Eu chamava o Malu de Lorena No canal da Lorena Tem a câmera ele. Olha me Lorena, grava ele Vião, vião, vião Espero que vocês tenham gostado, o vídeo já tá Tem muito uma grande. Tchau! Não, galerinha! Nossa, Olha, muito eles grande! Um minuto! Com... Parece que eles estão cortando a internet. Tô vindo de perto. Ali. Ali. tô aqui na... Ali. Comigo uma escada ali. Vai até o fundo da internet. E aqui tá uma caja... Oh! Nossa! Caramba, vou tirar print isso daqui. Só, vi. Só vou na minha hora de trabalho. Meu Deus, tinha grama! De correio. Tem Hoje não tem mais pinda. Deixa aqui a casa de cor. Galerinha. Aqui. Tem tudo. Então, olha o que, que é isso. Agora, Mano. Grava o trabalho dele. Trabalho? Ali, ó. Olha ali, galera. O que, que é isso? O que tá fazendo? Não sei. Legal, fica vendo aí que eu tô vendo pelo celular. Sério? Sério. Dá pra ver pelo celular? Dá. Daqui, ó. Nossa! Que burro que eu era! Não dá pra ver direito. Deixa eu gravar melhor. Gravei. Gravem você. Gravei. Oh, galera, então, acho que já tá muito bom. Bom. dois minutos, acho que. Não tá muito grande, mas tchau. Vamos, vamos ir no, no mais popular agora? Vamos ver. Na F4, hashtag short. Esse vídeo tem 3.940 visualizações. vai dar vai dar susto vai dar susto vai dar susto Não. Não. esse vídeo, não foi? Bora ver um, um, alguns vídeos, tipo uns hashtag shorts Cadê? Início galera beleza Vamos pegar o, o primeiro, primeiro. Bom, esse todos. vídeo não, esse daqui não é o primeiro que eu tô ligado. Canais, aqui. Aparecendo todos os canais, né? É. Fala, galera, beleza? Eu sou o Notícias, trazendo mais vídeo aqui pra vocês. Bom, esse vídeo, eu não vou fazendo nada. Não, mas Mano, tem mais, mais tá shirt. Na... Tem mais. Tá ligado? Aqui. Primeiro shorts. É isso. It's the final Porque tá na vertical. So Tem três Eu postei do, duas vezes no mesmo vídeo. Olha aqui. Ó. Oh. <risos> Ai. 2021. Feliz 2021. É sério que esse foi vídeo? É sério isso? É sério isso? Sumbô. 11 minutos. Não, vamos, vamos mais. Vamos uns 14 minutos de vídeo. Bora, bora, bora. Isso daqui. Eu não, não O Mãe vai tirar do peso de lá. Eu vou ganhar de você. Vídeo chato. Aqui. Eu vou Isso dar mais de 14 minutos. Não, eu não sei que Mas tá bom. horas. Que eu, mas eu vou fazer. Tá o meu irmão. Esse vídeo foi fake. Foi fake, foi fake. Vocês vão perceber. Ó, <risos> tem uma água aqui, ó. Oh. Saudade das casas. Mais ou menos. Minha mãe me é de abedeceu. Oh. Aí, tá escutando? Ó, peraí. Meu teclado, ó. Meu teclado da mãe um... aqui. Mas aqui. Peraí, olha onde eu comecei o vídeo, aqui ó, eu comecei. Na o minha vídeo. cama, né? Olha, ali, ó. Bem ali. Toma! Direito Legal. autoral! Deixa o meu saco, tô bravo. O que você O que, que você acha? Nossa, olha, olha, não, olha esse cabelo. O que, o que você acha? Olha esse corte de cabelo, que horrível. <risos> o título, a mala chata tá pra caramba. velho. tá jogando Mining? Não. Tô vendo um cara jogando. É lógico que eu tô jogando. Eu como ele é grosso, Pente. gente. Estou gravando um vídeo. Ai, ó, olha, olha, olha, olha, Olha, olha, olha, olha, olha aqui. A gente foi muito mal feito. Vai ficar na internet com tanta graça, olha aqui. O que tá tá aqui ó que não, não. é? Se ligar é. Isso aqui. Já Nada. Segundo nem e, é? O que aqui é é tem catorze não vamos ver o vídeo inteiro agora vamos ligar ligou ai não não não mostrou cena Então, vou de novo. Só que, ó, isso aqui vai tá isso aqui. Então, vou desligar. tomada. É a mesma coisa. Mi... Gente, o que... quê? Não, eu disse, gente. Sabe? Olha, olha que fake. Olha que... Porque eu tava gravando um vídeo pro meu canal e daí eu achei que eu ainda tava gravando. Eu que eu eu você celular? Porque. É, eu tô jogando um joguinho, muito legal. <risos> Só tá tudo gravado, né? Ó, ó. tá gravando aqui, ó. Gente, não sei o que é sério, para. O que eu vou fazer agora? Gente, eu vou dar um tempinho aqui. Vou Olha dar lá. Uma pausa, Olha, rapidão. Gente, voltei aqui, assim, ó. Não, quer dizer gente não, gente não. não, gente, não consegui. Nossa oh, senhora. Que isso. Obrigado por abrir as setinhas do lunagem, eu já precisava configurar um negócio. Ha, ha, ha. Sim, não. Gente não, gente não, gente não. É Quase que eu percebo. Fechei. Ah, Fechou nada. Eu vou, a gente vai terminar esse vídeo e o vídeo vai acabar. Quero ver se apertar agora. Não! Cabelo bagunçado. <risos> Meu Deus. Deus. Era um, então, qual? Era é um sete. Esse é um e cinco e é melhor que isso setinhos do lumbar. Está chato. alguém me chamou? Ela me chamou? Não. Miguel! Ô Miguel, eu vou lá falar com a mãe, tá? Miguel? Saco? no um teatro não. Não, não para tava bravo posso ir olha eu fiquei muito bravo eu ficava toda hora abrindo as setinhas ai, do lunar gente ai, ai meu deus eu fiquei muito bravo fiquei irritada ficava ah, ficava assim o tempo todo eu ficava assim o tempo todo que chatice... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trollar ela no canal dela também. Vai! Então. Vai se ferrar. Vai! É isso. Eu vou sair e vou levar meu celular. Tchau. Olá. Bom, olha. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, 20 minutos. 20 minutos. Tchau. Tchau!